o juiz obedece no tempo certo A minha ordem resolve, eu preciso de revólver Eu miro e atiro no peito do inimigo Olho no alvo, dedo no gatilho Não chamam a atenção de ninguém Vou ameaçar um peso morto derrubar Assim todos vão respeitar O estilo zona e todos vão explorar Passo a passo todos vão ensaiar Dia a dia melhorar, o céu vou alcançar não vou amedrontar, os humildes vão me levar. Miri a tiro, miri a tiro, a tiro, quantas vezes precisar. E quantos com preciso vou precisar pra uma gangue montar. Bote, bota, porrete, anelo anel inglês, todos juntos de uma vez. Na primeira vítima que descolei, o namorado da mina mais bela que eu esbarrei. Virei eu sequestrei, vamos ficar juntos mais de uma vez. A opinião dela eu saberei. Se ela gosta de mim eu não sei A atenção dela eu chamei Todos já estão me dando os parabéns Melhor que ele eu virei Gosta de mim não vai gostar de mais ninguém Se tem juiz obedece no tempo certo A minha ordem resolve Eu preciso de revólver Eu, eu miro e atiro no peito do inimigo Olho no alvo, dedo no gatilho, não chamo a atenção de ninguém. Vou ameaçar o meu peso morto, vou derrubar. Assim todos vão se respeitar, o estilo Janareste todos vão explorar. Passo a passo todos vão ensaiar, dia a dia melhorar, o céu vão alcançar. Não vou amedrontar, os homens vão me levar. mira tiro, mire a tiro, mira tiro, quantas vezes precisar. De quantos cúmplices vão precisar pra uma gangue montar Cota, porrete, anel inglês, todos juntos de uma vez Na primeira vítima que escolhei O namorado da mina mais bela que eu disparrei. Dele eu sequestrei, vamos ficar juntos mais de uma vez A opinião dela eu saberei, se ela gosta de mim eu não sei